Os limites são sempre internos. A vulnerabilidade é uma habilidade pessoal, contida no universo pessoal. A dinâmica dessa habilidade transcende o contexto pessoal, porque nós trabalhamos em uma posição de percepção interpessoal, e essa interpessoalidade Favorece como habilidade a percepção ambígua entre o universo pessoal e o universo externo. A externalidade, que é a habilidade conveniente para a atribuição do que é vulnerável e conter administravelmente a vulnerabilidade no contexto pessoal. Dessa forma, tendo os fatores e as fatorações do contexto pessoal, você tem controle sobre o que é vulnerável e você passa a não se expor dessa forma, e com isso, externamente, você é impenetrável. Eu não estou dizendo que você é ah, blindado a tudo, porém, a sua posição de segurança e integridade é sustentada pelo seu posicionamento e autoria uma vez que você tem bem definidas os limites entre o universo pessoal e o universo comum.